Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês aqui alguns timbres que eu uso no Cássio Privia PX5S, certo? O pessoal sempre me pergunta que som que eu estou usando nos tutoriais, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui como importar esses sons, tá? Eu vou disponibilizar aí na descrição do vídeo um link para vocês baixarem todas as minhas configurações para esse modelo de teclado, OK? E aí em seguida eu vou mostrar para vocês aí os sons que eu uso tá bom lembrando tá que o arquivo só vai funcionar no Privia PX5S tá bom então eu bom, tô aqui com o meu teclado aqui de fábrica né Que é o som dele do jeito que vem e tá, tal tá então esse aqui é o Stage Settings aqui né onde eu salvo aqui é, as performances, tá bom? Então é aqui que a gente vai trabalhar, tá? Então aqui está ele de fábrica. O que, que eu recomendo, tá? Antes de você fazer todo esse processo, você tem que fazer um backup das suas configurações. Vai que você não gosta dos sons que eu vou te passar. <risos> Depois tem como voltar atrás, tá bom? Então para isso você vai precisar de um pendrive, né? Tá? Você vai conectar o teu pendrive aqui. Ok? Conectou o pendrive, você vai... Tá vendo aqui escrito mídia? Você vai segurar até ele montar o pendrive. Ok? Segura aí uns 10 segundos aí, depois você já pode soltar. Assim que ele montar o pendrive, vai entrar essa tela de mídia aqui. Tá? Aqui nós temos aqui, ó. No botão 6 e 7, a setinha para baixo e para cima. Você vai correr aqui com a setinha até o save para fazer o backup, ok? Chegou no save, você vai clicar em Enter, ok? E aí você vai novamente com a setinha para baixo aqui, que é o 6, você vai até o All Data. Vai clicar em Enter, ok? E aí você pode renomear aqui usando as teclas de mais e menos aqui, tá? E aqui essas teclas para os lados aqui, você consegue ir saltando nas letras. Eu vou salvar apenas como All Data para vocês é, terem uma ideia aí, tá bom? Então, All Data, Enter, ele vai perguntar aqui sim ou não. Você vem aqui em cima, ó, Yes, tá? clique Yes aqui e ele vai fazer o backup ok, de todas as suas configurações, tá, fez aqui o backup, você vem em exit aqui, tá, saiu, beleza, já pode tirar o teu pendrive aí, teu backup está feito, tá bom? Agora, como importar, né, os timbres que eu vou te passar para esse pendrive que você fez o backup primeiro, lembre disso, tá, e aí você agora vai jogar os timbres aqui, ok, vamos para o computador que eu vou mostrar para vocês, Bom, conectou o teu pendrive aqui, tá? O meu pendrive é esse aqui, o CTO, ok? Você vai abrir ele. Vai ter essa pasta aqui, ó, MusicDat. Clicou nela. Aqui tá o seu backup, tá bom? É, primeira coisa que você vai fazer é copiar o seu backup, tá? Põe o teu computador aqui. Pronto, tá aqui. Copiado aqui, você vai apagar do pendrive, Ok apaguei do pendrive aqui, ó. Então, é só a pasta você não vai apagar não, é só o arquivo, hein. <risos> tá? Então essa pasta Music tem que ficar no pendrive, tá? Com a pasta aqui vazia, você vai pegar o arquivo que você vai baixar meu, que é esse aqui, ó, cto will OK? E vai copiar e colar dentro da pasta. OK? Pronto, copiou? E deixa o arquivo guardado aqui, hein? Se caso você precisar voltar, você vem aqui de novo, exclui o meu, coloca o teu de volta no pendrive, tá bom? Feito isso, eu vou digitar o pendrive e a gente vai de volta para o teclado. Bom, vamos conectar o pendrive novamente no teclado. Apertar mídia aqui, 5 a 10 segundos. Ok, vamos soltar aqui já, que ele já está montando esperar montar aqui o pendrive. Feito isso, usando a setinha é, para baixo aqui a tecla 6, tá vendo? Você vai vir aqui até load, load, né? Vai clicar em enter. Usando novamente a setinha para baixo aqui tecla 6. Você vai até all data e vai clicar em enter. Quando você clicou em enter, apareceu aqui ó CTO traço will, é, underline.zal, ok? Apareceu para você aqui, você vai clicar em Enter, e aí ele está perguntando, sim ou não? Você vai aqui na tecla Yes, né? Sim. Ele já começou a carregar as configurações para o teclado, ok? Pronto, apareceu aqui, Complete. É exit ok e agora aqui a gente vai ver aqui os timbres aqui que carregou tá é o que que eu uso aqui eu uso de 1 a 20 né ou de 0 a 20 né então ó, vem aqui em 0 aqui é o próprio piano tá do do px5 eu só dei uma mexida nele tá <música> E aí que a gente vai fazer agora aqui, eu vou no, tá, esse aqui é o 0,0, né, vou clicar aqui no 1, a gente tem um outro aqui, ó. Tá, e aí é bom você dar umas olhadinhas aqui, ó, que às vezes tem uns pads aqui nos slides aqui, tá. importante, tá? O dar o crédito a quem é devido, né? Eu não montei os timbres, tá? Eu faço parte de um grupo no WhatsApp é, do Essias, né? O Essias Souza, meu amigão aí, tá? Ele é o expert em tudo de PX5S, ok? E aí dentro do grupo lá, né? É o pessoal sempre posta é, timbres, edições, tal. E aí eu fui pegando as que mais me interessava e fui montando esses stage settings aqui, tá bom? Então assim, eu peguei várias performances é, várias edições né? e montei aqui o meu stage settings dei uma editada em alguma coisa mexi em algum volume, alguma coisa assim mas tudo veio do grupo do Essias, tá? Eu queria até mandar um abraço pro Essias aí, pro pessoal do grupo aí e agradecer aí a força aí vamos continuar então aqui ó. aqui no 2 no aqui tem o Rhodes Aqui eu gostei muito dele, tá, ó. dá até uma rachadinha aí, né? Que é, é bem característico do Rhodes, né? 1x3 aqui, piano worship. Eu uso muito nos tutoriais esse aqui, tá? Então, ó, aqui a gente vai ter aqui os pads, tá vendo? esse aqui é o que eu uso nos tutoriais, está aqui nos slides, aqui. você vai ter aqui os pads para você dar uma brincadinha aí, tá bom? 4 Para quem gosta de piano elétrico, que nem eu, tá lotado aqui, que é o que eu mais gosto de usar, tá bom? Esse aqui tem um trêmulo, né? Beleza, vamos lá Aqui para tocar umas românticas aí, né? É, perfeito. Vamos seguir. Ok, vamos lá. Tem um órgão aqui, né? Quem gosta de purple. Oito. Aí aqui, sempre lembre de dar uma fuçadinha aqui nos slides, tá? Ó. Sempre vai achar algumas surpresas aí, tá? Beleza? Vamos lá. Nove. Continuando, então, só vou até o 20, tá? Tem muito som aqui. É, clique em Bank. E aí eu vou colocar agora aqui 1 e 0, que é o 10, tá bom? Vamos lá. Ah, tem bastante piano aí para você escolher, tá bom? Epetrêmulo. Vamos seguindo 12 outro Rhodes né? Tem mais de um, por quê? Porque às vezes um agrada mais do que o outro Dependendo também do, do PA, de onde você tá, né? Do som Então tudo vai influenciar Por isso que você tem que ter vários timbres parecidos, tá? 13 Aqui, olhando aqui para ver se <risos> não tem uns pads aqui juntos né? ok a intenção desse vídeo aqui não é eu tocar não tá gente tô só enrolando aqui tá Ah, esse aqui tem pad então... nossa, nossa, nossa, nossa. Sete, dezoito e o dezenove. Que aqui diz que é um piano amar, né? eu acho até interessante tá? Ó. ok, até aqui é, vai ter mais para frente tá? mas aí o vídeo vai ficar muito longo se eu mostrar tudo tá? Ó, 20 21, beleza? Então assim gente, isso aqui é um vídeo rápido mesmo, é só para poder disponibilizar esse material aqui né, esses timbres, porque eu tenho alunos que têm é, esse modelo de teclado e eles sempre me pedem meus timbres, entendeu? Então para esses alunos, tá? É, tá aqui a minha promessa aqui, né? Totalmente de graça, não estou cobrando. Nada, nada, nada, tá? Não tô cobrando nada é, Só pra ajudar mesmo, tá? Não sou um expert, tá? Em peixe 5 s pelo amor de Deus, tá? É, não confundam, não vem falar ah, o William falou besteira no vídeo Não, eu sou noob, noob, noob, noob Desse teclado aqui, tá bom? Tudo que eu faço é pegar os timbres Jogar lá na editora Cássio, entendeu? Jogar pra dentro do meu teclado E montar do jeito que eu quero, tá? Então assim, eu não sou expert Se você tá querendo, tá, é, dominar essa máquina, Essias é o cara, tá, o Essias é o cara, eu assino embaixo aqui, tá, é, vou deixar aí também na descrição o link do canal dele, ele tem mais de 30, 40 vídeos sobre esse teclado aqui, ele mexe de cima para baixo o teclado, tá bom? Então assim, se você quer aprender mesmo a mexer nesse teclado, vai lá no canal do Essias. Meu objetivo aqui é só disponibilizar meus timbres que eu uso nos tutoriais, que eu uso para tocar, tá? Que o pessoal sempre me pergunta, e aí eu estou disponibilizando aqui, ok? É, eu tenho também um aplicativo, tá? Já é um outro vídeo que eu vou fazer, que é um aplicativo da Yamaha para o MODX e Montage, tá? Ou como diz o Ed Araújo, o MODX né? É, e Montage, tá? Esse aplicativo é para iPhone, ok? E aí você consegue puxar os timbres direto pro teclado nesse aplicativo, tá? Se tiver gente aí assistindo esse vídeo e quer é, que eu faça um vídeo mostrando esse aplicativo, que já manda o timbre direto para o MODX ou Monteja, aí vocês me falam aí que eu gravo um vídeo também. Tá bom, gente? Um abraço a todos vocês, tá? E lembre aí, se você quiser estudar teclado comigo aí, link na descrição do vídeo, tá bom? Vem ser meu aluno, tá bom, gente? Uma ótima semana para vocês e Deus abençoe cada um de vocês, hein? Ah, antes de eu dar o tchau, hein? Os timbres estão aí na descrição, tá bom? Pra você baixar. Tchau!